Salve galera, Tudo bem com vocês Gente, tem uns um dias que eu não posto vídeo E hoje também estão sem um tema para postar algum vídeo Mas então eu resolvi a gravar para falar para vocês, né? Ultimamente estou seguindo aqui na família, gravando aqui na minha, na minha casa Fazendo no dia a dia aqui, mostrando as coisas As compras, que nem tá aqui a cozinha toda ó, O meu fogão, os armários que a gente fez Só que eu já, eu já fiz uns vídeos mostrando a minha casa, né? Aqui onde eu estou é a cozinha, ali é o quarto do meu filho, lá de cá é banheiro, é o banheiro, aqui ó, é o, o quarto, é o quarto principal da casa E já mostrei também pra vocês, é essa parte aqui que eu, tô, que eu estou fazendo, que estou ampliando a casa Essa parte aqui ó, que é um quarto, né, é um quarto de casal bem grande, tá vendo? levantei batemos a laje, é, falta, falta terminar né? Falta piso, falta reboco, faz a, a parte elétrica, é, e a parte de hidráulica não tem, de água né? não tem. E, e eu tô querendo dar segmento, né? Tá parado por falta de verba. Vou mostrar ali do outro lado para vocês. Essa aqui é a parte de fora, né? Igual eu tava falando, tá parada por falta de verba. Aí o que acontece? Eu vendi um, uma moto. Né? E tô com esse dinheiro aqui, eu cheguei até a fazer um consórcio de uma outra moto e eu desisti desse consórcio para continuar a minha obra aqui, né galera? Então deixa like, deixa os comentários, o que, é que vocês acham? O que vocês fariam? Vocês comprariam outro veículo, né? No caso meu é a moto, ou se vocês continuariam numa obra que, você, que vocês estão fazendo na sua casa. Eu tô nesse aí meio termo, não, não sei o que fazer, estou indeciso, é por isso que essa semana aí. Eu não subi vídeo, que eu tô esperando, né? Se eu for começar a fazer aqui a casa, terminar aqui a minha obra, é, eu vou fazer só o vídeo da obra o tempo todo, até, a, até acabar. Eu quero que vocês acompanhem, deixem um like, é, deixem muito comentário, se inscrevam no canal quem não for inscrito, deixa a dica galera. Que eu tô tô aqui pensando demais o que eu devo fazer, né? Eu investo esse dinheiro que eu tenho em outra moto ou termino aqui a casa, né? E como eu faço meus vídeos aqui, é, com certeza vou fazer o meu dia a dia, tudo que eu vou fazer aqui na casa, vou estar mostrando para vocês. Então já, se não tiver a notificação aí, o sininho, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E like, compartilha, ajuda a gente aí, incentiva, incentiva aí o canal né, a postar os conteúdos a mudar. É, comente aqui nesse vídeo se realmente eu devo fazer né? eu quero saber a opinião de vocês galera esse vídeo aqui eu quero saber a opinião de vocês o de que devo fazer tá aí é uma obra não é pequena não é pequena porque vai ter muita alteração na casa principal lá também já que a gente vai alterar colocar um quarto aqui o que era quarto vai virar parte da casa né e vai ter quebra de parede vai ter troca de piso então é uma obra muito grande, é aí, obra aí de 4, 5, 6 meses direto, né? Então, por isso, eu quero dica de vocês, eu quero ver o que vocês falam, o que vocês deixam aí para mim nos comentários, quero ver a opinião da galera. É, 8 mil, mais de 8 mil inscritos, muito obrigado, quero agradecer a vocês aqui de coração por estar me acompanhando, por estar me incentivando. Eu sei que nem todos que estão inscritos estão acompanhando o canal, não estão vendo os vídeos Mas muitos estão vendo Muitos estão deixando o like Muitos aí estão deixando os comentários Falando, né? É, apoiando aqui o meu canal Muito obrigado a todos, aqui, os inscritos e não os inscritos Que também é, muita gente assiste o vídeo e não, se inscreve, e não se inscreve no canal Mas muito obrigado a todos que estão vendo esse vídeo A todos que já viram todos os meus vídeos A todos que estão aí na comunidade Muito obrigado e vamos que vamos é, eu vou, eu tenho aí mais uma semana para pensar O que eu devo fazer Mas eu estou mais focado de mexer aqui na minha casa De, de terminar essa obra Porque ficar assim né gente Ó, Vou colocar aqui para vocês Não dá né Já que eu tenho dinheiro, já que tem uma verba aqui Eu sei fazer algumas partes Eu não sou especialista né gente Mas é, para mim mesmo Eu consigo e quero que vocês acompanhem aí é, toda a trajetória, então o vídeo de hoje é isso, foi um vídeo assim, eu a semana inteira pensando que, o que eu ia fazer é, eu não postei da casa, né, do que lá minhas compras, é, eu na cozinha, eu com a, com a família aqui, com a minha esposa, com o meu filho é, por isso mesmo, que praticamente se eu começar a fazer essa obra, eu, o nicho do canal vai, vai mudar, né vai para um, um nicho aí de, de construção, reforma, alguma coisa desse tipo, vai sair do nicho família aqui, ou blog de pessoas. Então é isso, galera, eu conto com vocês, né, nessa nova trajetória, ainda estou muito pensando, mas 60% aí é, eu vou continuar aqui, dar um acabamento nesse aqui. Então, é, agradecer a atenção de vocês novamente, muito obrigado a todos, muito obrigado aos 8 mil... É, escrito, mais de 8 mil aí 8 mil e se eu não me engano Até no momento desse vídeo E se você estiver chegando por aqui agora é, Se inscrevam Ajudem a gente Se inscreva aí Dá aquela moral, dá aquela força é, divulga o canal é, deixe os comentários aí E bora que bora Muito obrigado a vocês pela atenção Espero vocês no próximo vídeo Tchau